O impasse em relação à feirinha do Eldorado continua. Trabalhadores da feira, os próprios feirantes e os usuários não estão entendendo as colocações da prefeitura, nem como de fato vão acontecer as mudanças. Um dia após o portal Voz do Cliente publicar uma matéria informando o que ocorreu em relação à feira, a Prefeitura Municipal de Contagem lançou uma nova reportagem onde dá as suas informações em relação ao processo. A primeira coisa que nós observamos aqui é que foi usada a palavra readequação em vez de mudança como vinha sendo feito e falado pelo vice-prefeito. Mas o interessante dessa notícia é que, em primeiro momento, ela faz uma defesa da prefeitura, segundo aqui o próprio site da prefeitura, aqui ó, matéria, contagem MG, dia 11 do 4 às 16 horas foi publicada a matéria. Segundo essa matéria, a gente pode analisar aqui que, é, em primeiro momento, o administrador regional de Eldorado, o senhor Wagner Assis Rocha, afirma que a feira não vai fechar, que isso não passa de boato. Até aí tudo bem, mas a matéria dá algumas informações complementares aqui. Primeiro, ele insiste na questão da readequação da feira e justifica ele diz primeiro que há mais de 1.200 feirantes irregulares e aponta aqui para um laudo do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que justificou o pedido do Ministério Público. Segundo a matéria publicada pelo portal Voz do Cliente, o problema da feira é que não está havendo um diálogo correto com os feirantes. Já a matéria da prefeitura diz que toda justificativa começou uma vez que uma pessoa precisou de atendimento dentro da feira e o SAMU teve dificuldades de chegar ao local, o que, claro, pôs a vida da pessoa em risco. E também que a feira está desorganizada, pois o layout da exposição dos produtos estão confusos. Os feirantes relatam que já tomaram várias autuações. Bem, é, aqui na matéria e no site do Ministério Público, infelizmente, não temos acesso a esse ofício. Nós até pesquisamos o Ministério Público. Mas as recomendações e ofícios de 2017 não estão disponíveis no site, pelo menos do Ministério Público de Minas Gerais. Já que não sabemos se essa tal recomendação se refere ao âmbito federal. Ok. Mas o que é mais interessante aqui é que é o seguinte. Aqui cita um decreto. Que, segunda notícia, os feirantes estão descumprindo é o decreto 521/06. Ora, nós usamos o próprio portal da prefeitura para fazer a pesquisa pelo decreto 521/2016. E esse decreto não trata de nada da feira. Ele trata De quando a prefeitura, ainda sob a coordenação da Marília Campos, decretou situação de emergência no município de Pontal. E agora, o que vai acontecer com a feira da Dourada? Vamos aguardar a Prefeitura se manifestar e corrigir essa informação. Deixando mais transparente no site o ofício real do Ministério Público e a legislação adequada que rege sobre a feira.